Flávio, aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal Ou Seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Seguinte, pra você que é novo, peça sua inscrição E deixa o seu like para ajudar o canal a ser divulgado E esse vídeo ser mais divulgado Vamos tentar bater 500 views em um dia Se a gente conseguir bater essa meta, eu vou fazer um sorteio excelente no canal, fechou? Porque eu tô lançando um servidor novo amanhã Às dia 20, às 19 horas da noite Espero a presença de geral que tá assistindo esse vídeo Um servidor excelente, com várias missões, vários drops Muita coisa mesmo, cara Eu quero um geral, ó, são 5 horas da manhã eu terminei de fazer todo o site Tudo, mano, agora, entendeu? E amanhã, às 19 horas da noite O servidor tá online Espero a presença de geral, que tá tanto no Discord Tanto que veio, que parou de jogar no outro servidor No S1, eu quero que vocês caem em peso Galera, caem em peso mesmo, mano Preciso do apoio de vocês lá Cara, a gente vai fazer um desconto da hora No início do servidor, em relação à recarga cara. Então vai tá um negócio da hora O servidor vai tá excelente, não vai ser pente ruim Vai ser um negócio que, quer ver, vai ter de jogar Se divertir, curtir o servidor Entendeu? No início do servidor, você tem que entender um negócio. Você vai pegar o início. você pegar o início e até o fim, você consegue ficar forte, cara. Coloca isso na cabeça. Então, cara, eu preciso da sua presença lá amanhã, às 19 horas. Fechou? Então, cola comigo. O servidor vai estar tá da hora demais. Fechou, galera? Eu tô muito animado. Tanto que eu fiquei até agora fazendo as coisas que precisa pro servidor. Que eu sei como que tá o projeto. Sei como que tá vindo em peso. Mano, nessa. Tipo assim. A hora que lançar, talvez eu faça até uma live aqui no canal. Deixa seu comentário. Quer é live? Que eu faça uma live. Mas eu preciso que vocês batem muitas visualizações nesse vídeo, entendeu? Pra gente poder lançar essa live. Um novo servidor, galera. E eu sei que vocês me apoiam sempre, mano. Quando eu sair com um servidor novo aqui. Então eu quero vocês em peso lá. Versão 5.9, cupom de batalha, missões, evento. Tudo de bom pra vocês. E tá chegando o Natal, ainda vai ter um evento de Natal pra vocês ainda. Olha que excelente, cara. Um servidorzinho novo, gostosinho Daquela forma, cara, pra você se divertir Curtir, passar o um Natal Como? Comendo aquele paletone Jogando Tietanque, mano naquele modelo, cheiroso, bonito, gostoso Só o pai Tietchan traz essas novidades pra você Então é isso, muito obrigado por cada um Que apareceu aqui, até o próximo vídeo Um abraço pro senhor Tietchan. E te espero amanhã, às 19 horas Coloca no seu despertador aí, lá no servidor tietank, servidor novinho em folha, Vamos ver quem vai pegar top 1 O Shinok dominou o servidor S s eu quero ver o S2 Quem vai dominar? Será que você vai ser o mito Que vai aparecer lá e nunca mais Ninguém te tira lá do hall? é é a questão, mas beleza, eu te aguardo lá para me ver se você é esse cara aí Que se diz o ou o apebulo Então é nóia galera, muito obrigado Make making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway